Quer aprender a fazer esse e outros docinhos super fofos para decorar a sua mesa de Natal? Vem comigo que eu vou te ensinar! Olá meus lindos! No vídeo de hoje eu trago para vocês duas sugestões de docinhos que são deliciosas para servir na ceia de Natal e ainda mostro para vocês Três opções de decoração para esses docinhos ficarem a coisa mais hermosa. Então, vamos aprender! É o resultado final dos nossos três docinhos de natal, eles ficam a coisa mais fofa e são ótimos tanto para decorar a mesa, como para decorar o um bolo, para fazer decorações de forma geral, eles ficam muito fofos, fora que eles são uma delícia, e falar em delícia né, Tá então, na hora de experimentar que eu tô aqui falando que são uma delícia, mas eu tenho aqui o feinho, que é o do erro Essa massinha de óleo Ela é muito boa Muito diferente É muito gostosa E não fica muito doce E eu continuo falando boca cheia É isso meus lindos Esse foi o resultado do nosso vídeo de hoje Espero que vocês gostem Um beijo e Feliz Natal